Oi, gente. Tudo bem com vocês, meus amores? Vamos chegando. Já tem uma pessoa... pessoal. Vamos chegando aí. Oi, Lu. Olá. Já vou te chamá-lo. Vamos chegando, gente. Vamos chegando, que tem coisa boa aí. A Débora já tá aí também. Lucineide, boa noite minha linda, Débora, boa noite Débora, Luciane já tá aí, já vou te chamar Lu, já vou te chamar, Viviane, boa noite Flor, gente tá frio aí, vamos ver, estamos com 10, deu a hora, vou chamar a Lu Rosana. Vão chegando, gente. Vão chegando aí. Então, gente, hoje tem muita coisa boa para nós aqui, para vocês. Muita coisa. Valkyria. Oi, Valkyria. Tudo bem? Boa noite. Que bom, Viviane. Que bom. Ótimo. Muito frio aí, Rosana. Boa noite, Márcia Regina Cláudia Claudia Helena, oi flor, então gente. Ah, sejam todos todas bem vindos todos bem-vindos aqui na nossa live, né? Eu vou chamar a lua aí para participar ela. Tá vindo com a gente aqui, a luz sempre topa, né? Vim ajudar a gente aqui, e então vou estar tá chamando ela para estar tá tirando as nossas dúvidas aqui, ajudando a gente a tirar as dúvidas de vocês aqui. Oi, Márcia, Elisa Lourdes, tudo bem, Lourdes? Cristina? Boa noite, meu povo! Boa noite! Cadê Tulu? Já te adicionei, já te chamei. Cadê você? Então, vamos esperar a Lu chegando aí. A Lu tava aqui, agora sumiu. Lu, cadê você? Cláudia Bittencourt. Oi, minha flor. Boa noite, Marli. Boa noite. Tudo bem? Felipe Malhas, a Jô tá aí também. Boa noite, Felipe Malhas, Jô, querida. Karen, a Dani, Dani, a nossa querida Dani. Lu, o que aconteceu? Lu, de você? Rosiclér, Bianca. Ô, oh, coisa boa. Vão chegando, gente. Gente. Vamos, Lu, cadê você? Gente, onde é que a Lu se meteu? Oi, Lu, cadê você, Lu? Vamos esperar mais um pouquinho. Otília, Rosiclé... Silma. oi Silma. Jussara, oi Jussara, Ana. Aí, vamos ver. Aprovar. Sim. Vamos ver. agora, a Lu, consegue entrar. Ah, entrou. <risos> Não tem que deu travou, o negócio que caiu. <risos> Não, caiu. Travou. Vamos então, lá, João. Então. Então <risos> oh, coisa boa celular novo gente tá, então no então, Lu, <risos> então, Lu, primeiro lugar quero agradecer você mais uma vez tá me ajudando aqui né vindo me ajudar eu disse Lu tem que fazer uma live eu quero fazer uma live de lançamento e a pessoa que eu queria que estivesse com a gente não, não, não topou, não, não quer participar, então vai você vem você, ninguém mais conhece tanto os nossos moldes a nossa modelagem como você, até porque você ajuda a gente a criar, então vem você junto, vem mostrar com a gente aqui as nossas ó, a grande novidade o pessoal tudo bem Lu? Eu não penso duas vezes né? <risos> Topo da hora <risos> Tudo vocês? Muito frio, hein, gente? Aqui esfriou, começou a chover. Tá bem frio, bem frio. E é aproveitando esse frio que a gente traz as novidades, né? Então, Sim. gente, nós estávamos pensando, querendo ou não, no inverno, roupa pet vende todo ano. O ano inteiro vende roupa Sim. pet. Mas no inverno, as vendas crescem tremendamente. Crescem Muito. isso... É, é, é a pura verdade. Eu, na época que eu fazia peças para vender, eu fazia, na época de inverno, eu tinha que fazer três a quatro bazares, porque era muito, muito, muito, muitas peças. E saía. Tanto é que eu começava a fazer em janeiro, né? Começava o ano já fazendo as roupas quentes, é, para ir estocando. eu vendia assim roupas de verão, mas eu estocava roupa de inverno, eu fazia, tinha promoção de, de soft, de, de tecido quentinho, já ia lá, já comprava, porque no, no verão é mais barato e já fazia é produzindo. Quando chegava o inverno, primeiro mês ali de maio, que é frio, eu já lançava um bazar. Ali em junho era outro bazar e ali ia, todo mês eu tinha que fazer um bazar e todo bazar que eu fazia eu vinha zerada de estoque. Então vende muito, gente. E pensando nesse vender muito no inverno, atender Pet e Animania, resol... junto com a Mold Spet, né? A resolvemos criar um pacote inteiramente de inverno para vocês ganhar dinheiro nesse inverno. Tá Lu, assim, tu vende muito. Fala um pouquinho aí das tuas vendas no inverno, Lu. Estão vendendo bastante, né? Como eu comecei ano passado, né? Então esse pessoal procura tá enorme, enorme, enorme Tanto é que eu não consigo fazer para deixar em estoque Tô fazendo mais sobre medida Então é gente que tem três pet, quatro pet. Daí já pega da sogra, já pega da tia, já vai fazendo, né? Então é que eles gostam muito de sobre medida, né? É, para os cachorro. Então não tenho tempo nem fazer estoque, não tenho mais nada É só vou fazendo, vou vendendo Não dá tempo, eu queria fazer moldes novos Porque está vendendo bastante, né? Então, eu tô fazendo, tô vendendo, tô fazendo, tô vendendo, não dá tempo nem de tirar foto. Mas é, tá, vende muito no inverno, porque até os cachorros, até aqueles papais que não gostam, ah, meu cachorro não veste, eu peguei muito cliente assim. O meu Sim, cachorro uh -huh. se com uma roupa dessa, ele rasga tudo, ele não veste. E bem, e chega, Ida, chega ó. o inverno, mesmo que você não more aqui no sul, mas você atende cliente aqui do sul, porque agora é cachorpi você tem essa possibilidade de atender os clientes Sim. do sul, né? Mesmo que você não mora aqui no sul, que é frio, que mora num lugar onde não tem inverno, você atendendo os clientes aqui do sul, você vai vender. Esses clientes, eles procuram muito. Até os cachorros de sítio que a gente fala, né? Até eles precisam de uma peça de roupa para se aquecer. Então, vende muito. A procura é muito grande. Cama, cobertorzinho, roupinha quentinha. O que mais vende agora no inverno, a procura é grande. Então... Pensando nisso, a gente se juntou e criou um pacote maravilhoso. Maravilhoso de outono e inverno para vocês. Tá lindo, São tá muito bonito. Peças maravilhosas. Então, hoje é o lançamento desse pacote. Olha só que legal. E olha só as peças que vai ter nesse pacote, gente. Ó, a nossa jaqueta social. Olha só que linda. Vende muito essa modelagem. Muito, muito. O pessoal mais pede é essa modelagem. Vende Dá muito. Pra... Eu bem esse ano também. Dá pra fazer com capuz, sem capuz, sem capuz você... Fechada. fechada, você essa pode... É minha, essa é a minha modelagem coringa. É a que mais vende, né? É a que mais vende. Tu tem aí ó, pronta também? Tenho. Olha ó, ali. Essa aqui, ó, é a... a jaqueta social, fechada, ó. Fechadinha. Olha. Tá? Daí eu tenho ela assim, ó, no, moletomzinho, no, no, no moletinho, né? Aquele mais fininho, planelado, ó. Também, ó, com botão. Olha. O capuz, né? Grudado, né? Uhum. Eu fiz uma eu fiz solta, só que Vendi, né? Essa aqui foi a minha primeira Foi assim, essa aqui é minha exposição Minha primeira jaqueta Social foi essa aqui Toda forrada, no cotele forrado Microsoft e com a Carrapinha aqui e tu Vendi não bem também. Essa, aí. essa aqui é a minha decoração <risos> Ó, pra você ver como é que dá, ó Certinho isso aqui no moletinho para pra pequenininho, ó A jaqueta social Olha só Na fleece, ó, sem capuz, ó A jaqueta social Olha só então dá vende fazer... muito bem isso aqui Vende, vende, vende, vende o Pessoal procura bastante Eu chamei já de blusão Né? Que eu faço bem comprido Atrás prefere bem compridão, né? Então é o um blusão fleece Mas é através do modo da jaqueta social, gente Tá? Então, gente, olha só e também tem a jaqueta social, tem, tem esse vestido aqui, ó, que foi... A Felipe Mária pediu pra gente desenvolver, tem o nome da bebê dela, né? Olha só, o um vestido Safira, olha só que lindo nossa, é esse vestido. <risos> esse só, tem um encomenda de dois aqui. pra fazer, não consegui fazer eles ainda. Tenho... Não, três encomendas pra fazer desse daí, já. Então, então é um vestido quentinho, porque ele é com Sim. malha tricô, ó. Você pode fazer com malha tricô, você pode fazer com uma malha mais fina. Se você... Isso, olha só. E é lindo, é lindo. Então tem essa modelagem, tá? Modelagem de... desse vestido aqui, é do RNA11, mais os tamanhos especiais, tá? E esse aqui, ó. Esse é uma maravilha. e quentinho, Olha ah, Esse é lindo, lindo. Gostoso de fazer isso daí. Também Muito vai lindo. estar lá essa modelagem nesse curso. Vai então a gente pensou, pensou nesse pacote. Esse aqui é maravilhoso, olha só. Esse é lindo. Vestido a forte, olha só. Esse é o que pedi. É o que pedi. Não, <risos> Não fiz é o ainda que esse. esse é o nome, Quero fazer gente. Esse. Olha só. Lindo, lindo né? É. É maravilhoso o vestido. E essas? Suéter manga raglan, que vende demais também. Essa aí demais. Vende muito bem, veste muito bem. Até a menina é. perguntou que modelagem que usava que eu coloquei hoje para vocês aproveitarem o retalho de tecido, né? Para fazer bem colorido. De água hum. perguntou que modelagem que é. Seu suéter raglan. Hum, hum, hum. aí, eu tenho ele aqui então, também. Ó. Tem o capuz, tá? Só. Ó, esse então, aqui Dá para fazer no... uma manga de uma cor para aproveitar tecido. Até com um pedacinho de tecido, você faz a manga de Sim. uma cor frente de uma a, a outra manga de outra cor, capuz de outra cor, dá para brincar eu fiz, bastante. Eu fiz esse molde do Suette, e o capuz para uma mãe que foi levar, tanto ela tava trabalhando aqui na minha na cidade, só que ela morava outra cidade, e foi levar de que ela tá grávida para dar uma surpresa pro marido. Dela colocou numa num uma bulldog que ela tem. Então eu fiz cinza uma manguinha azulzinha clá, verdinha água e uma manguinha rosa. Daí bordei em cima, né? Daí a não sabia o que. achou bonito, não estava entendendo o que significava aquilo, né? Que ela estava grávida. Então, é uma opção também de vocês terem é, para a mãe de Pet, que vai estar tá grávida, para uma surpresa uhum. dele, né? Fica bem legal, fica muito bonito a peça. E é bem fácil de fazer, né? Fácil, fácil, fácil e, e rápido. Tem também pijaminhas, pijama, bola de neve. Tem o um vestido, bola de neve, né? E aqui eu tenho pijaminha, bola de neve, olha só. Coisa mais esse linda. Eu cortei para fazer, não consegui fechar hoje para mostrar para vocês. Cortei para mim ali, não consegui fechar, não deu tempo. Aí tem o vestido Bola de Neve, tem. Ah, tem a fantasia Juliette, né? Porque é a. Sensação do momento. Do momento. É a sensação do momento. Parece muito essa bem fantasia. essa né? E fica lindo também essa manguinha que é maravilhosa e é fácil e de fazer. Essa manga aí é só atender esse pet que tem. Só nós temos, é. Então, gente, então tem o colete Stark, né? Tu fez um colete Stark maravilhoso. Ó, esse aqui, ó, o colete Stark. Olha só. Então tem o colete Stark. Um isso aqui, ó, tá? Cromadinho, dourado, ó. Tudo tecido lá da Felipe Malha, gente. Sim, tudo tecido lá da Joda, da Felipe Malha. Tem a caminha também, gente, ó. Essa caminha aqui que é 3 em 1, ela vira... Ela é toca, é sofazinho, daí tem, vira mais um sofazinho. Maravilhosa essa caminha toda... Sabe da... essa cama aí, ela, a toquinha dela? Para os cachorrinhos que têm medo. Eu vejo pela Alessia, eu fiz para ela dessa daí. Quando é muito dia de chuva que dá trovada, ela tem medo. Então, ela gosta de ficar escondida. Para os cachorros que têm medo, assim, de barulho, de chuva, essa caminha é ótima. É ótima. É que ótimo. E via... ela vira também o sofá, né? Ela vira. vira... O sofá, vira então... a cama. Nossa, você faz bastante três opções com ela. Você tem três camas em uma. Sim. E a gente bolou um pacote que seja muito vendável, já para a época mesmo, para vocês começarem, a faz... a começarem o curso, o pacote já ganhando dinheiro. Tem... E quem não sabe costurar também pode comprar o nosso pacote. Por quê? Pode comprar, tem... porque acho que ele explica bem, bem, bem você. Pega ó, rapidinho. Sim, é. é rapidinho, a gente sempre tá ali no curso, ajudando, sempre tá ali na, no grupo, ajudando. Tem, vocês também vão receber mais os brindes. Os brindes tem, totaliza, total de modelagem que vai ter nesse pacote, são 13 modelagem completa, 13, 13 modelagem completa. E mais 40 video-aulas. Da Suzana Gonçalves, para você que não sabe nada de costura, nadinha, nadinha, nem pegar a máquina, essas 40 videoaulas aulas é de costura, corte e costura para iniciante. Ela ensina tudo: ela ensina a pôr a linha da máquina, ela ensina a encher a carretilha, para que serve as réguas, o que é ponto para esse ponto, o que é. Ela ensina tudo, é maravilhoso. São 40 videoaulas e as 13 modelagens de só roupinha, outono e inverno mais manequim, pet, cachorrinho e gatinho, gente Que em todos os tamanhos Não, vai, não precisa ir naquela tabela Para colocar a porcentagem Já vai direitinho nos tamanhos É só você imprimir e fazer É só imprimir, cortar e costurar e... <risos> Tudo certinho, é maravilhoso Então tem mais certificado do curso Então é, vale muito a pena Então tudo isso por R$ 97,00 é a nossa promoção nossa! do lançamento uhum. Aproveite, Bom, gente tu, Aproveite Você compra, compra a nossa modelagem lá no site Tu sabe o valor que é, né, Lu? Eu sei é, Você compra um, um modelo só, gente Por isso, E olha lá ainda ver. E olha lá ainda Se tiver na oferta, consegue comprar o modelo Se não tiver, falta ainda Então aproveitem a comprar esse pacote Que são, são peças que vocês vendem vocês podem usar a imaginação de vocês Os moldes da tendência patch são ótimos Você pode brincar com eles Você pode colocar babadinho Todos eu tenho, todos os pacotes eu tenho, né? Ah, as, o 1, um, o 2 e o 3 E agora o 4 não sei porque Daí conforme vai saindo eu já vou comprando Nem espero, né? Sai a modelagem e eu comprando <risos> pra, pra vocês verem como é a ótima a modelagem Então esse pacote está sensacional Aproveite o preço, tá, gente? Aproveitem! Aproveitem mesmo, são 13 modelos. Então, ó. Sim, se você vier ficar para trás, porque ó. E corram porque depois ele volta pro valor normal, que é 344. Então, essa promoção de lançamento é tá então, muito gente. barato. Muito barato. 97 reais tá está muito barato. Mas as novidades não ficam por aí, não. Ó, Peraí a Caia falou que aprendeu a costurar com você, Sheila. Oh, meu amor, muito obrigada, meu amor. A Karen Moraes. Que, bom, que bom, Karen, que bom. É, a gente sempre tá ali à disposição para ajudar. A gente sempre tá no grupo, sempre tá respondendo e ajudando, né? Tentando sanar todas as dúvidas de vocês, né? Então a gente sempre tá à disposição para ajudar. E eu fico realizada quando eu vejo as peças de vocês prontas, quando vocês fazem as peças, quando eu vejo que vocês estão vendendo, eu fico realizada e tudo que eu puder fazer para ajudar vocês, eu vou estar tá fazendo. Porque é como eu sempre digo, né? O sucesso de vocês é meu sucesso. Então, o meu objetivo é fazer vocês vender, vocês serem sucesso, né? Porque daí também eu sou sucesso. Então, Epa! a novidade, gente, a que eu quero. Que eu quero passar para vocês aqui um Coisa presentão. Coisa boa, gente! Muito presentão boa! Vocês. Quem comprar esse pacote de hoje, dia 18, de agora, né, das 20 horas em diante, dia 18, até o dia 21, que é segunda-feira, vai ganhar a modelagem completa da nossa jaqueta corta-vento. Modelagem Vende muito 20. bem! Muito bem essa jaqueta corta-vento! Eu tenho duas encomendas dela para cachorro grande agora, para entregar segunda-feira, daí. Olha só, gente. Jaqueta Corta-Vento. Vocês vão estar recebendo a modelagem completa da jaqueta Corta-Vento. Os tecidos da jaqueta Corta-Vento, vocês compram lá com a Felipe Malhas, tá? É, ela é ótima, a jo é ótima, ela vai atender vocês, é ótima. Os preços delas é maravilhoso. Olha aqui, ó. Então, o Felipe muito das marcas, ó. Eu Sabe? fiz uma da tom, deixa eu ir pegar. É, você fez a rosa, né, Sheila? Isso. Olha só. Eu amei essa vermelha ali, mas aqui, mais eu gostei foi essas aqui, ó. Feita Ficou com esse tecido. Linda, aqui, linda, linda, linda, linda. Maravilhosa essa jaqueta. Esse tecido aqui, ó, Spalding. Eu amei essa jaqueta aqui, gente. Eu já deixei reservada ali para minha Sofia, porque ela é linda, linda, linda. E esse a esse perguntou pode... de volta até quando vai ficar essa oferta, Sheila. Então, até a oferta, tenho... a oferta ainda a gente não decidiu quando que o, o... amaldespete.com vai tirar, né? De R$ reais. Uhum. Mas depois eu vou estar informando para vocês. Vou estar vendo, ver se o Rodrigo estiver ali, o Rodrigo já fala ali. Mas aproveite, quanto mais antes vocês comprarem... Agora, é, o, ideal, o ideal é vocês comprarem do dia 18... Até o dia 21, porque do da dia, dia 18 até o dia 21 vocês vão ganhar essa modelagem. Depois não. É, depois a vocês 15. não ganham. Depois a modelagem da corta-vento não vai para vocês, Só tá? Só a parte daí de... pra comprar, gente. É de hoje até o dia 21, tá? Esse é o um presente meu para vocês que estão aqui na live. Então aproveitem a comprar do então, dia 18 até o dia 21 para vocês ganharem essa modelagem, que essa modelagem vai vender bastante. E outra coisa... Tendência, pet, trabalha com básico, trabalha, mas trabalha com modinha. Por que, que eu compro as coisas cheiras? Porque eu gosto de trabalhar com modinha e os clientes procuram modinha. Básico, todo mundo tem, né? Modinha, só tendência, pet. A nossa diferencial. E os tamanhos, né, Lu? E a do mini ao grandão. Nossa, o que eu tô fazendo pra pug? Vocês não têm ideia. Chihuahua, então, que é difícil de achar as peças. Tô fazendo bastante para chihuahua, para pug também porque é difícil essas peças acharem para os e Você acha sempre intermediário né? ali, né? Mas a modelagem certa, que dê para o Chihuahua e dê para a Pug, só atender esse pet. Gente, o link para comprar, a... comprar esse pacote por R$ 97,00 e ainda receber a modelagem da Corta Vento, está aí nos comentários. A Dani já colocou aí. Vão ali, aproveitem, comprem Tá? Garanta essa modelagem da corta-vento e garanta esse pacote maravilhoso por esse valor Porque tá super barato, R$ 97,00 tá muito barato Quem vai lá no meu site, quem acompanha a Animania, o site da Animania Sabe que R$ 97,00 não é nenhuma das modelagens Nem, não, não é nenhuma das modelagens, então tá muito barato Então aproveite, tá barato. gente Aproveite e Aproveite compre. Aproveite e compre. Esse pai, e... que sai bastante, essas modelagens. A Corte venda tá vendo vocês vão vender bastante também. Então, são, Basta. é, o pessoal está procurando bastante. Quer o básico, eles querem, mas eles querem novidades, eles querem modinha. Daí, vocês bem, conseguem é. fazer através dessas peças quer, aí. O que quer o básico, pechem. mas quer modinha também. Quer é a modinha bem, também, aham. É querem a modinha, Eita, que é as peças muito né? Bem. Tamanhos os grandes. grandes, porque roupa para cachorro pequeno é fácil é encontrar, qualquer é modelista faz. É fácil para os grandes Agora, não Roupa para os grandão não é bem assim. Então, gente, então, alguma pergunta de vocês aí? Deixa eu ver aqui, saiu minha... Eu não consigo ler, estou sem meu óculos. Vai lendo aí, Lu, para mim. A Cláudia Helena, qual o tamanho para os cachorros pequenos? Depende qual pequeno é que você fala, Cláudia. Tem o Chihuahua, o é. Chihuahua eu uso, o Machinho usa o tamanho 2 e a fêmea usa o tamanho um, me baseando nesses ali que dos pequenininhos, né? E tá a Rosana falou que já comprou opa! opa Ótimo! Então tem também, que nem a minha Sofia, antes dela ser castrada, ela vestia três, né? Agora ela veste um trêsão grandão, porque agora tem que aumentar. A minha andou no regime Mas... sozinha, estava tá usando seis, foi por quatro agora. <risos> então então tem muito isso também do cachorro castrado, tá gente? Mas em geral, um, o Lhasa é considerado um cachorro pequeno e ele veste três a quatro. Então, é, o cachorro pequeno ele vai vestir até o tamanho quatro, né? Pequeno aí dali já vai sendo tamanhos grandes. Então os grandes, os grandões é dos 7 ao 11, tá? Dos 7, 7 ao 11. Que daí é os, os labradores, os, os, os né? Dos grandão lá tem até para São Bernardo. Pode comprar pelo Pix. Quando você for lá comprar, lá vai aparecer o código de Pix para você pagar. Se você comprar no cartão de crédito ou débito. Cai na hora igual, gente. Tá, então eu digo porque eu compro no cartão de crédito e no cartão de débito cai na hora. Eu nem saio da página da, da Animania Pet lá dos modos. Quando vejo, já tá lá para mim baixar. Então, crédito débito cai na hora também, é igual meninas, Tá, boleto leva três, três dias, dias, tá? Três dias para compensar. Então, a quem comprar. Hoje, até o dia 21, vai ganhar a modelagem da corta-vento que vai para vocês no link de boas-vindas, no link de compra, tá? Vai um link para vocês no e-mail de compra, tá? Um e-mail que vocês vão receber. Bem-vindo a moldespet.com e já vai o link para vocês ali clicar para baixar a modelagem completa e, os e o vídeo da corta-vento. Porque vai a modelagem e o vídeo para vocês baixar, Tá Margaret, bom, gente? Perguntou, são os modos que mostram no pacote? A Margarete perguntou. São, são, os, são os que mostram o pacote. Aqui In... não tem enganação, minha gente. porque a gente mostra... <risos> é, é, é o que está é lá. Mesmo. É o que está Ainda manda a moda pet e acabou de comprar, Sheila. Oh, obrigada, meu amor. Tenho certeza que você vai gostar e vai fazer muito sucesso. Tenho certeza. Bianca, já vamos colocar de volta o link aí. A Calf tentou conseguir... Ela não conseguiu abrir o link. Dani, coloca o link ali de volta. A Patrícia Costa também não. A Dani te colocou, ele já vai colocar. Também, Débora de Jesus, ou direto na lotérica. Se você for pagar direto na lotérica, você vai gerar lá. É, pagar boleto ou direto na lotérica. Direto na lotérica também, vocês vão lá. Pago na boca do, do caixa da lotérica também, leva uma hora, já cai também. Na hora, a modelagem também, tá, gente? Deixa eu colocar o link aqui. É, gente, a jaqueta corta-vento é brinde, não pode ser trocado por outro, não. Que nem a Marli falou ali, não se troca, é brinde, tá bom? Não dá para trocar não, por outro, não. Não, é isso ali. Já vai para vocês no e-mail de compra do pacote, vai o link para vocês baixar a jaqueta corta-vento, tá? A, a, Carly, a Carly Salles, só posso comprar no boleto. Pode, pode, pode, mas... Só, ó, gera o boleto hoje, vai amanhã na Altérica pagar, que já tá valendo, meu amor. Né, Sheila? Isso, isso Porque, Na verdade, tá o boleto compensa três dias, compensa três isso. dias né? Isso, até segunda-feira tá valendo, tá, gente? Eu, eu coloquei ali o link, tá, pessoal? Não, Márcia, Cresmo, e quem já comprou esse modo dá pra trocar? Não, não dá, é brinde, amor. Não tem como não, trocar, tá? Não tem então. como trocar, não tem como trocar, não tem troca, é o brinde, tá? Gente, isso ali é o brinde, de hoje. Você falou a... que já tem os três. Vocês têm os três. São 13 modelagens. 13 modelagens. Você vai pagar só 10 por esse preço de R$ Não dá para perder, tá, gente? Não dá de perder. Por mais que você já tenha três modelagens, você vai, você vai pagar 10 modelagens que você não tem. Sim. E vocês já compraram lá no site. Vocês sabem o valor que é a modelagem lá no site, né? Obrigada, Sueli das Dores, está efetuando a compra. <risos> obrigada, meu amor Então, gente, 97 reais, 97 reais não é, é, Dependendo do modelo, é o valor do, de um. Não paga um modelo desses aqui. Deixa eu já pegar aqui. Isso que a gente está com promoção de inverno lá no site, né? Sim. Uhum. Larissa Rosato, obrigada. Já garanti, ela falou que já garantiu dela. Obrigada, meu amor. Então, Aliás, ela não está conseguindo abrir o link. Ela tentou abrir ali o link que eu mandei para ela. A Solenir Bogado perguntou quanto custa o pacote dos moldes. Dos moldes, o pacote do curso, R$ 97,00. Do, do, do curso, R$ 97,00, tá? Mas Não aproveita é e comprava hoje até dia 21 para vocês ganharem de brinde a jaqueta corta-vento. Isso. Sim, Margarete, esse modelo de jaqueta é o que eu mais vendo. Essa é a jaqueta social que eu mais vendo aqui. Tanto ela com capuz, sem capuz, fechado ou aberta. Eliane Cruz, pode mandar o boleto. Só pelo site, amada. Entra no site, se cadastra e você gera o boleto. Tudo pelo site, tá, gente? Isso, tudo lá, tudo pelo site. Coloquei de novo o link lá, gente. Sheila, a Angélica falou assim, quem já comprou esse pacote antes dessa live também vai ganhar essa jaqueta? Não, é só quem comprar de hoje até dia 21. Porque o lançamento desse pacote está sendo aqui nessa live, É gente. o quarto, é o quarto pacote, gente. É o, é o quarto pacote. É a edição quatro. É o quatro, tá? É o quarto pacote. A Dalva falou que não viu a apresentação do pacote. Não viu, Dalva? Então, Eu vou mostrar de viu. novo. Então, vai Achei ter... vai mostrar de volta. Olhe, Olha. Olha Juliette. O pijama bola de neve. Também tem o vestido bola de neve, que não tá aqui, né? O vestido bola de neve vai ter o nosso suéter, manga raglan. O vestido a portê. Esse vestido aqui lá no site, e agora a gente está com promoção de inverno lá. Esse vestido aqui, ele tá saindo 63,50, né? 63,50. Só essa modelagem, gente Só essa modelagem, gente. Então, imagina, por R$97,13 modelos? Só essa modelagem lá, tá R$63,50. Então, vale muito a pena. Mesmo que você já tenha um desses modelos aqui, vale a pena porque vai ter mais modelos que você ainda não tem, né? Aí Uma tem... pergunta da Edne. Se eu comprar até segunda, eu posso pôr vencimento para o dia 29? Não, né? Se ela programar não. o pagamento. Não, programar o pagamento não. não. Até segunda-feira vai... Ser. É. Ó, daí tem mais o Pato Donut, que é a Dalva que pediu, né? É, a Dalva pediu isso daí. Aí tem o vestido Safira, que a Jo pediu. E tem a nossa jaqueta social, né? Essa Ó, jaqueta social. Olha essa daí, social. Margarete, que é a jaqueta que eu vendo, tá? Esse a Sheila colocou de sair o capuz, tá? dá a opção também de vocês colocar também se quer tirar o capuz, com capuz ou sem capuz, tá? Mas essa eu é a jaqueta vi. que eu sempre faço, tá? Que eu coloco nos grupos pra vocês verem. Tá? Aí tem a nossa cama. Cama toca, cama três em um, né? E quem comprar de hoje até segunda ganha a, a modelagem da jaqueta corta-vento. Isso. Sheila Bianca Mello perguntou. Menina, se entrar na página direto, está lá para comprar lá no site? o curso tá lá para comprar se entrar ali no link que eu e a Dani colocamos ali é só entrar lá já tá lá para comprar tem tá tudo lá, mostra lá no site certinho quais é a, a os, as modelagens que vem tudo certinho é só comprar Ó, a Dani falou que quem está pelo celular é só vocês copiarem o link e colhem no Google tá Copia o link e colo... aí e cole no, no Google, tá? Vai direto. A Dani Miriam tá falou que vai comprar pro... amanhã. Legal. Obrigada, Legal, Miriam. Legal, Flor. Isso aí, gente. Isso aí, aproveita. Menino que conseguindo abrir o link, a Dani falou que é para copiar o link e colar no, no Google lá que vai direto, tá bom? Isso, copia Vanda e Eu quero, como eu faço? Clica no link, Wanda, que a Dani colocou. É só clicar no link, Wanda. Então, gente, aproveite R$ reais, Como eu falei para vocês, é uma modelagem Tá na promoção lá. Mesmo na promoção, lá no site da Animania, está R$ 63,50. Depois da promoção, ele vai para cento e alguma coisa. Né? Nilce, tá perdendo... tá barato, aproveita, Nilce. Até segunda-feira, preciso ganhar essa quarta vento. Ela pergunta, pelo amor de Deus, segura essa oferta Aí estou pagando o custo anterior. Ainda, R$ 97,00, você pode parcelar. <risos> pode parcelar, sim. Dá para parcelar sim. lá também, gente. Pode fazer, oh, pode parcelar. Ela o link de volta, meninas. Sim, Dalva, vai ser é o pacote novo, Dalva. Esse é o quarto pacote, Dalva. Quarto pacote, pacote de inverno. É, pac... é só roupas de outono e inverno. Catiú, ah, você é Vocês ainda vão ganhar, novo. ainda vai ter de brinde. A modelagem do gatinho, a modelagem do cachorrinho, né? A, esses manequins novos aí. Que tá ali em cima. E a modelagem da cama pata, gente. Eu tava esquecendo da cama pata. A cama pata ah, é maravilhosa. É a cama pata. Quem, é, cama. É, quem já tem o segundo, o, o segundo curso, o segundo pacote, já até tem essa modelagem. Mas... É como eu disse, você tem a modelagem, só que uma, duas, três modelagens dessa que você não tem, paga todas as outras, porque está muito barato. R$ 97,00 está muito barato. Vale muito a pena. Evandro, Sheila e Tilha DeFabre. Clica, copia o link e coloca no Google se não está conseguindo abrir pelo celular. A Bianca perguntou: estou no celular, será que não abre por causa disso? <risos> Pode ser. Então, copia pode o link e cola no Google lá. A Wanda Borba, não pode ser pelo WhatsApp, não, amor. É tudo pelo site agora, tá? É tudo pelo site. Tudo pelo sabe. site. Não tem nada a venda pelo WhatsApp. Lembre-se, as modelagens, a tendência e pet, e curso do curso ali, é tudo pelo site. Se alguém aparecer vendendo para vocês pelo WhatsApp, não compre porque não é verdadeiro, tá, gente? Então é tudo pelo site, não tem nada de venda pelo WhatsApp, tá? Isso mesmo, isso mesmo, tudo pelo site, é. Só se for vão... algum, é, só se alguém passar lá, daí tem que cair direto na página do da Hotmart. Do... Da Hotmart, daí tudo bem se vender para você por WhatsApp, mas daí é pela pelos afiliados, né? Aí Mas compra você... direto, eu compartilho aqui é. que é garantido. <risos> é verdade. Então. Compra direto não... pelo site que modelagem é garantido. Pelo WhatsApp, Animania, Tendência, PET, a Mold PET não envia, tá? Pelo WhatsApp não. Sempre vocês vão receber um link para vocês acessar as modelagens ou lá na... vão acessar a modelagem lá na página de estudo de vocês. Da a pessoa falou que não conseguiu pagar pelo Pix. Eu não sei como é que funciona, porque eu não uso o Pix para pagar a modelagem. O Rodrigo Mas não está eu... na live, Rodrigo. Você não está na live, Rodrigo, para ajudar aí? Está aqui o Rodrigo. Fechou? A Mari e a não está conseguindo fazer Pix, Rodrigo. Ó, oh, a Dani colocou assim, quem está pelo celular, ele não aparece como link. Vocês copiem o link que colocamos aqui colhe no Google para acessar, tá, gente? Então, quem está pelo celular não consegue, não aparece como link. Então, copie e colhem no Google. Isso. Rosane, a, o curso de 137 reais que você comprou foi a primeira edição, tá, meu amor? Foi a primeira edição, tá? É, a, essa que a gente está lançando hoje... É a quarta edição, tá bom? Então, você comprou a primeira edição. A Floriza Luz acabou de comprar. Parabéns, Floriza. Obrigada. Bem-vinda ao Mundo Pet. Tenho Uma certeza pergunta que da Marlene. O quarto pacote vai ser vitalício ou vai ter tempo para terminar? Então... O quarto pacote é vitalício, igual o terceiro, tá? Igual ao terceiro, é, gente, então. Quando a gente fala vitalícia, é para vocês acessar, né? Isso, para vocês. E suporte, em, o suporte em dois, três anos, vocês já aprenderam a fazer todas as peças ali, né? Então, é para vocês acessar, para vocês assistirem os vídeos, tá? Então, o pacote para vocês acessar, para vocês tirarem as modelagens, para vocês assistirem os vídeos. O terceiro e o quarto, ele é vitalício, tá bom? Sandra, você quer pagar por boleto? Eu vou te ensinar assim. Não tira o boleto, vai lá sem pagar direto na lotérica. Ele vai gerar um código para você e você leva esse código na lotérica com o teu CPF junto. Você paga na hora e cai na hora também, tá? Se você quer aqui para você não perder, porque daí vai levar... Olha, vai pagar segunda-feira até cair leva três dias. Daí eu não sei se conta ou não. Então, garanta assim... Paga ali, pagamento pela lotérica tá? Qualquer coisa, você me chama no privado Que eu mostro a fotinho para vocês Como é que funciona quem tiver é, com dificuldade, tá? Isso A ah, Joseli Pereira ah, Quanto tempo que dura o curso, né? É o primeiro que você comprou, Joseli? Então, o primeiro e o segundo são dois anos, tá? Dois anos O primeiro e o segundo não são vitalícios São dois anos daí, tá bom? Mas qualquer coisa, você pode estar me chamando no privado também. Qualquer coisa, passou dois anos, ah, chega, eu não consegui, eu não consegui fazer tudo, eu não consegui. Me chama no privado que a gente resolve isso, tá? A Tio Sara falou que conseguiu gerar o boleto. Corre amanhã na lotérica pagar, Jussara. Sara. <risos> é seu eu Garanta a modelagem da Corta-Vento. Gente, eu tô aqui pelo computador, porque aqui no celular é tão pequenininho, eu não consigo ler. Daí aqui eu consigo ler. Bianca, já tá lá. Pareceu o Rodrigo. <risos> é, o Rodrigo colocou ali também, A Rosemary quer ver a modelagem do cachorro. ele tem como você mostrar? Sim, sim. Só um pouquinho. Deixa eu ver onde é que tá o meu cachorro aqui. Só um pouquinho que eu vou pegar o danado. Gente, ele tá tá. Vale né A Marli falou que vai comprar o curso por causa das camas, porque o resto ela já tem. Gente, o cachorro eu não alcanço. Tá lá em cima, gente. Bem lá em cima. Eu não alcanço. Eu não tô nem com um despeada aqui. O gatinho é esse aqui, ó. Tá? Aí Parabéns, aqui. Ana! Pela compra. Você vai amar essas peças. Deixa eu... eu vou tentar achar o cachorro aqui. Larissa, chama depois a chega no PV, tá? Parabéns, Otília, pela Gente, compra. Eu não achei. Ele está muito vencível, eu não consigo tirar ele lá de cima. Está bem lá na prateleira lá de cima. Só os pezão aqui de casa. Aí depois. Eu... Vanda. Aqui ela falou que comprou um e o dois falaram que era vitalício. Tem passar ele. Ah, não. Não é vitalício. Não, quando eu comprei, não é vitalício, não. É um e o dois, não. O... o um e o dois é dois anos, tá, gente? É dois anos. A... O Vitalício é o três e o quatro, tá? Mas é como eu disse para vocês: se vocês Passou o tempo e vocês não conseguiram pegar todos os moldes, acessar todos os vídeos, até os vídeos eu já. do um e do dois, eu já até coloquei no YouTube, lá na, no, tá no lá, canal tá da Tenez tá 7. Tá já para agilizar, para vocês não ficarem sem, tá? Mas qualquer coisa pode me chamar no PV aqui Que eu passo, né? A gente conversa, vê certinho e que vocês compraram, tudo certinho E vê os moldes que vocês não conseguiram baixar Mas tem dois oh, A Larissa anos, já tá... recebeu o presente dela Ei, <risos> Parabéns, meu amor! Depois vai eu... te chamar no PV, tá, Sheila? A Larissa Isso, está passando, tá? Pode me chamar no PV, gente. Depois da live, né? <risos> Wanda, Isso, então... E Débora, até porque vai comprar já, não vai pagar direto na boca do caixa da lotérica. Isso, <risos> da Débora. Então, Wanda, tu disse que ainda não conseguiu aprender, né? Flor, qualquer dúvida que você tiver, é só me chamar, tá? Me chama lá no curso, né? Que eu vou, tô à disposição de vocês. Tem a Viviane também para tirar as dúvidas de vocês. O que a gente puder ajudar, a gente vai estar tá ajudando, tá? Então não estão conseguindo pagar pelo Pix, Rodrigo? Veja lá o porquê. Rodrigo, dá uma, uma olhada para nós o porquê que não está dando. Rodrigo pediu para você falar de volta qual é o brinde do moldes Pet outono e inverno da quarta edição. Isso, então, gente, os brindes da quarta edição do Mod Pet são cachorrinho, gatinho, né? Os, as modelagens desses dois manequins maravilhosos, e é a modelagem completa, tá? Do todos os tamanhos, para você imprimir impressão, ah, é tudo impressão fácil, tá? Esse pacote todinho é impressão fácil. Inclusive os manequins. Os manequins têm. Todos os tamanhos ali para você imprimir. Aí tem a cama pata, maravilhosa, né? Que vende muito. Agora no inverno mesmo vende demais, tá? Cama pata, modelagem da cama pata, né? E tem as 40 vídeo aulas da Suzana Gonçalves. Vídeo aulas para quem ainda não sabe costurar ou para quem quer se aperfeiçoar mais, né? Porque até a gente costura há tempo, tem coisa que a gente esquece, né, Lu? Sim, então, às vezes, com eu assisti algumas vídeo aulas ali, eu assisti as vídeo aulas dela ali, eu já me lembrei de um monte de coisa que eu tinha esquecido. Tem então... coisas que você, acha, você não sabe ali, você aprende. Então, a gente nunca sabe de nada o suficiente, a gente não sabe nem 100%. Sim, então, sempre eu aprendi... temos que aprender algo diferente. E sempre tem Esse alguém que Eu aprendi com é a Lu... eu aprendi a Lu é pregar zíper, gente. Agora ela para com o que eu zípero, gente. Então, sempre tem alguma coisa e uma técnica de uma costureira é diferente da outra. E é ótimo a gente sempre estar tá se aperfeiçoando. Então, eu aprendi muita coisa ali nas videoaulas da Suzane, muita coisa que eu tirei para assistir as videoaulas dela. Eu aprendi muita coisa e é ótimo e para quem não sabe costurar luta, ela ela explica tudo ela explica como encher a carretilha da máquina como pôr a linha na agulha para que que serve Nossa, aquelas que réguas. Ótimo. é ótimo o ponto ela dá uns exercícios para fazer para costurar em reto para costurar é a as... motora é ótimo esse exercício ótimo ótimo então para quem quer aprender a costurar gente Aprende. é ótimo então, vocês vão receber esse brinde maravilhoso. Para mim é um brinde show de bola. Esse brinde maravilhoso, que são as 40 videoaulas da Suzana Gonçalves, para você aprender a costurar. Olha que maravilha! Ou até mesmo para você ah, se aperfeiçoar. A Rosa Acabou de entrar, Sheila. Quer falar Oi, de novo? Rosa. Ela quer falar de novo do pacote, o valor para ela e tudo bem certinho? Repetir <risos> novamente para quem está com vamos, já... vamos falar. Então, Ivani, a Rosana tá a TV perguntando... chama a no PV, tá? A Rosana tá perguntando da chave do Pix. Rodrigo, se tu puder responder ela ali, tá? Então, Rosa, esse pacote ele vai ter são 10 modelagens, tá? 10 modelagens de outono e inverno, tá? Aí é o vestido Safira, né? Que é esse aqui. Olha só. Também a fantasia da Juliette, tanto eu mostrar o chapéu que tá aqui rolando. A fantasia da Juliette, que é um momento agora, né? Tudo que tu faz da Juliette, bomba, Vente. né? mas Eu fiz o um vídeo da Sofia vestida essa fantasia aqui, foi uma loucura lá no meu Instagram. Bombou! Tudo que fala da Juliette... Ficou, né? Tudo que fala de Juliette, bomba. Pato Donald, né? Ó... Isso é quentinho, maravilhoso e gostoso que de fazer. Por isso peixe não é só, não é só básico. É modinha, modinha. também, minha gente. Aproveite. Modinha. modinha também. Esse vestido aqui maravilhoso. Olha só. Lindo, lindo, lindo, lindo. O nosso suéter raglan. Parabéns, Sueli. Nosso... Adquiriu o curso. Parabéns, meu amor. O nosso... Pijama bola de neve, tem o vestido bola de neve também, que é muito lindo. Vocês vão ver a foto tudo certinho lá. E a nossa jaqueta social, essa é campeã de venda. Campeã essa venda, vende né? demais. E também vai ter o nosso vestido bola de neve. Tem o vestido bola de neve, tem o colete Stark, né? E são 10 modelagens. Aí mais os brindes, que é o gatinho e o cachorrinho, os dois manequins, né? Do gatinho e cachorrinho, as duas modelagens completas em todo o tamanho e mais a modelagem da cama pata também que vende muito tá tudo com vídeo-aulas tudo certinho vocês vão participar do grupo de alunas que é um dos maiores grupos é o maior grupo de alunas que temos aí também vão receber as 40 vídeo-aulas da Suzana ensinando as técnicas dela de costura ensinando a costura que é corte de costura para iniciante ela ensina desde o do. Que não sabe pôr uma linha na agulha. Né? Ela ensina tudo, ela ensina o que é a linha na agulha, como colocar a carretilha, para que serve as réguas. Ela explica o que é muito ponto, bem. Ela explica é muito ponto, bem. Gente. Então, é muito bom, mesmo que você já saiba costurar, é bom você assistir, porque você sempre tem uma nova técnica ali que você vai aprender. Então, é tudo isso que você vai receber. Mas o, a, os. As, de conclusão de curso, né? Tudo isso você vai receber no nosso quarto pacote. Se você comprar agora, hoje, né? A promoção de lançamento ela é R$ reais, tá? R$ reais a promoção de lançamento. Depois ela volta para 344. Se você comprar hoje, além de você comprar com essa promoção de R$ você ainda ganha a nossa jaqueta, né? A modelagem da nossa jaqueta corta-vento que é essa aqui, para Gente, esse brinde é da Sheila que tá dando para vocês adquirem, adquirirem esse pacote de hoje até é o dia vocês. 21 só. É o presente pra da Sheila para vocês. vocês. Adquirindo o pacote até o dia 21 desse mês. Isso. Dia 21 do 6 de 2021, tá, gente? <risos> isso, isso. Então você vai adquirindo esse pacote hoje até o dia 21, você vai receber a modelagem da jaqueta corta vento que vende muito, tá? Ó, é um o livro brilho... respondeu sobre o Pix. Está funcionando na Hotmart. Pode ser problema do banco de vocês, tá? Ou está fora do ar, tenta ir mais tarde. Tem banco, gente, que não aceita fazer o Pix, tá? Tem banco que é. tem problema. Tem que tem ver isso daí, não tá? Não então, eu indico para vocês, se vocês querem garantir o brinde de vocês, é, pagar aqui por aquele corte para pagar direto na lotérica tá? De vocês já garante o brilho de vocês, tá bom? Crédito, débito cai na hora também. Isso. Isso. Gente, não perca essa oportunidade, tá? Aproveite essa oportunidade, tá? Aproveitem para adquirir. Ah, oh, é Deus, a ele... cadê? Cadê o link? A Dani já colocou. Vocês me convenceram, mas se aparecer outra promoção Deus mostra, não me avise se der eu compro. <risos> Coisa boa, a gente avisa, minha gente. Coisa boa e oferta, a gente avisa vocês. Vocês não ficaram de fora. Isso, é que vamos avisar. Patrícia Costa, obrigada, meu amor. Comprei todas as edições, não me arrependo. Olha lá, é a cama pata tá vendendo super bem. Ótimo. Essa cama, ela vende, ela é sucesso, gente. Vocês, não... Olha, vocês acreditam que quando eu vendia... A roupinhas e fazia meus bazares tinha gente que passava pela banca onde eu fazia o bazar e olhava aquela cama e dizia eu vou levar para me pôr na sala para enfeitar a minha sala porque ela é muito linda ela é muito De linda umas plantas assim Oh, a Rosana um Gruber, os melhores moldes que já comprei. <risos> Isso aí, Rosana, os melhores moldes mesmo. Os grandão são, os pequenos grandão. só a tendência pet tem. Isso mesmo. Então, gente, vamos aproveitar, tá? Eu quero, né, já agradecer vocês por estar aqui com a gente. Nossa, tanta gente, 77 pessoas, nossa... Então, eu quero agradecer vocês por estarem aqui com a gente. Agradecer a Lu, né, por estar aqui sempre me ajudando, sempre me apoiando. Quero agradecer também as ADMs, a Dani, tá, Dani? Muito obrigado. A Débora, a Marli. Quero agradecer o Rodrigo por confiar no nosso trabalho, né? O Rodrigo, ele é o proprietário da maiordispete.com, nele que... Confia no nosso trabalho, conf... né? Que é o nosso parceiro aí, quero agradecer ele por confiar no nosso trabalho. E dizer para vocês que eu espero, espero não, eu tenho certeza que vocês vão amar esse pacote, vão vender muito, vão fazer muito. Vocês têm certeza, eu quero ver muitas peças de vocês aí. Tá bom, gente? E eu acho que já faz meia hora, quase uma hora que nós estamos aqui. Então, Lilith, obrigada de adquirir o quarto pacote. <risos> quero agradecer a todos vocês que estão adquirindo, que vão adquirir. Gente, aproveite do dia 18 até o dia 21, vocês vão receber a, a nossa modelagem da quarta vento, né, que é uma modelagem maravilhosa, esse é um presente nosso da Tendência Pet, da Animaria para você que tirou o teu tempo para estar aqui com a gente nessa live, né? Então, você comprando do dia 18 ao, 20, ao dia 21, esse nosso quarto pacote que tá imperdível, tá maravilhoso Ó, oh, uma você pergunta tá... aqui, Sheila se, 20... oh, se eu comprar dia 21, como vai saber que eu participei da live? Não, ah, você comprando do dia 18 ao dia 21, você já ganha, tá? Vai direto pro e-mail de vocês Vai direto pro e-mail de, de, de compra de vocês, já vai o link lá, ó, entendeu? Vai o link junto para você baixar a tua corta-vento, tá? Do, num, não interessa se você assistiu A live agora ou depois Porque ela vai ficar gravada, né? Vai então do gravada. dia 18 Do dia 18 ao dia 21 você vai receber A quarta-vento, tá bom, meu amor? Então, gente, quero é, agradecer a você Curso Vitality, só o terceiro e o quarto, gente, tá? O Vitality só o quarto, quarto. Pacote. Terceiro e quarto pacote Vou responder mais umas perguntas aí Então, antes de é, nós sair Japão, Eu já vou agradecendo também eu Obrigada, penso. menina Tá, obrigada pelo convite, Sheila. Obrigada, menina, pelas compras. Precisando tirar as dúvidas, estamos aqui para ajudar vocês, tá? Obrigada, eu, Lu, por tudo. A Lu é um amor, gente. A Lu, a Marília, todo mundo, né? O Rodrigo. Deixa eu ver o que o Rodrigo tá falando ali. Deixa eu ver. Isso, o brinde vai até segunda-feira, dia 21, gente. É isso mesmo. Então, é só vocês comprando ali, tá? Eu tenho certeza que vocês vão amar. Vão amar tudo, tá? Esse pacote, ele é todinho pra vender, tá? Ele é todinho peças pra vender e ganhar dinheiro, tá bom? O link vai ficar isso... gravado ali na link, gravado. Dentro, no, no tendência e para as meninas? Vai ficar gravado, meninas, tá? O link que ficar dentro no site da tendência e vai estar ali o link que vocês conseguem acessar. Se tá, vocês não consegue acessar pelo celular, vão tentar pelo computador, tá bom? Obrigada, Marli. Obrigada, Débora, pela ajuda. Obrigada, obrigada a Felipe todos. Obrigada, Felipe Malhas, que está fornecendo obrigada, os, os tecidos para gente fazer essas maravilhosas peças aqui. A maioria dessas peças aqui foram feitas com tecidos da Felipe Malhas. Muito obrigada, Jo. Obrigada mesmo. Deus te abençoe. Então, obrigada a todo mundo aí. Obrigada, Rodrigo, Débora, todo mundo, se eu esqueci de alguém, me perdoe. Ah, você que assistiu essa live depois de hoje, né? amanhã, dia 19, ou dia 20, ou dia 21, até dia 21, você ainda pode comprar esse pacote, nosso quarto pacote, e, por R$ 97,00 e receber o brinde da live, que é o brinde que é a nossa corta-vento, tá bom? Eu vou responder Entendi. a pergunta, Rosemary. Rosemary, esses modos têm para todos os tamanhos de cachorro, desde o pequenininho até o grandão e para raças especiais, como... Oh, o pug, o dog francês, tá? Ou salsicha, gente que salsicha, né? Porque eu não sei falar direito o nome do, do, do, do pet. De chals, né? De é De é Daí, então, para todos os tamanhos tem esses moldes, tá, gente? Então, são quantos tamanhos, Sheila? Mesmo são? Tem, uh, do, do RN ao ao 11 mais os tamanhos especiais mais tá tamanhos especiais. Então, então ali no site de venda tem tudo qual o modelo vem, quanto qual tamanho que vem tem tudo especificado ali no site de venda dá uma lida ali legal para você ver tá tira todas as dúvidas ali no site olha bem lê tudo ali para daí fechar a compra tá gente <risos> que a gente gosta é de transparência, né? A gente quer que vocês leiam, que vocês tiverem as dúvidas, tudo certinho, para daí fechar a conta. Tá bom, gente? Então é isso, gente. Muito obrigada. Para lembrar vocês que o sucesso de vocês também é o meu sucesso, é o nosso sucesso. Então, eu espero que vocês gostem muito desse pacote, que vocês gostem muito. Tenho certeza que vocês vão gostar. Uh... Aproveitem, aproveitem essa oportunidade No inverno, vende muito gente Outono e inverno é a época do ano que mais vende roupa pet Vamos aproveitar, gente Vamos Aproveite. aproveitar não, Só não vende quem não quer Vou ser bem sincero Nessa época do ano, quem vende, quem mexe com roupa pet Não vende porque não quer Porque vende tudo, tudo que você fizer de pet vai vender Vende, então, vamos aproveitar. Vende muito bem Aproveite, vamos aproveitar, gente Vamos aproveitar Vamos fazer as peças, vamos colocar, vender aí, tá? E o sucesso de vocês é meu sucesso. Eu amo muito vocês, que Deus abençoe muito, muito, muito vocês. Eu sempre tenho vocês todos nas minhas orações. Porque Deus abençoando vocês, abençoa eu também. Então, é uma corrente do bem, né? Não é mesmo? Então, eu Sim, sempre tenho todos bem. os meus clientes, todas as minhas alunas nas minhas orações. Então, que Deus abençoe muito vocês, tá, gente? Beijão. Muito, muito obrigado por vocês estarem com a gente né, até agora. Muito obrigado por vocês terem reservado esse tempo para estar com a gente aqui. Tá bom? Beijos. Eu amo muito vocês. Beijo, obrigada, Eu, gente. Fique aí. com Deus. Bom final de semana. Tchau. Obrigada, Lu. De nada, amor. precisando, estamos aqui. Tá bom. Beijão, gente.